Conversando sobre diabetes gestacional, esse vídeo eu quero dedicar a todas as gravidinhas que estão com diabetes gestacional e que muitas vezes estão fazendo tudo errado do ponto de vista da alimentação. Vou falar com vocês sobre os principais erros que eu observo no consultório da mulher que tem, está sendo acompanhada com diabetes gestacional. Então eu destaque, vou destacar alguns que são os mais frequentes no meu consultório, ok? Acompanhe. Primeiro... Comer muita fruta, achando que fruta é saudável. Gente, fruta é saudável, é fato. Nós não temos que fugir das frutas. Mas nós, todos nós, não podemos comer excesso de fruta. Agora, a grávida que está com diabetes gestacional, ela não pode comer muita fruta. Então, eu recebo muitas pacientes no consultório que vêm com diagnóstico de diabetes gestacional e elas chegam, sentam e eu falo E aí, como que está sua alimentação? Ai, doutor eu não sei porque minha glicemia tá aumentando, porque eu sou muito saudável. Conta pra mim o que você come. Ah, quando eu acordo, eu como uma banana da terra com canela e como um pouco de mamão, porque o meu intestino está tá muito preso. Quando eu vou medir a glicemia, tá muito alto e eu não entendo. E aí na hora do almoço, depois do almoço eu chupo duas laranjas. À tarde eu carrego fruta pro meu, pro meu trabalho, eu sou médica, eu sou empresária, eu sou nutricionista. E aí é muito corrido, porque eu tô atendendo e eu carrego fruta. E antes de dormir eu como uma salada de frutas. Meninas e meninos, né? Porque pai também tem que aceitar esses vídeos algumas frutas têm um índice glicêmico muito alto uma carga glicêmica muito alta e que para gente que não está com diabetes excepcional não há problema nesse consumo também não deve ser exagerado mas não há problema no consumo principalmente de cor, porque elas têm fibras porém quem tem diabetes excepcional não deve brincar com as frutas eu não posso afirmar que toda grada com diabetes excepcional não possa comer nenhum tipo de fruta de carga glicêmica maior do tipo uva manga mamão banana frutas de índice glicêmico maior Algumas toleram uma quantidade limitada dessas frutas, juntos com proteínas e fibras. Algumas não podem comer nenhuma quantidade. Agora, o que ninguém pode é comer dessas frutas em vários momentos do dia. Principalmente pela manhã, porque acordou em jejum e aí você come e a sua insulina vai lá para cima e principalmente também na hora de dormir, porque você acaba fazendo uma hipoglicemia com efeito rebote depois. Então, comer muitas frutas e frutas de alto índice glicêmico é um dos principais erros que eu vejo no consultório O segundo é tomar suco de frutas Então algumas mulheres chegam e falam assim Ah, estou com diabetes sensacional Mas não estou conseguindo tomar muita água Porque tenho enjoo, enfim mais suco, eu consigo numa boa. Daí elas tomam suco de uva integral, sem adição de açúcar. Como se fosse sem adição de açúcar, fosse algum aval positivo para que ela tomasse esse suco. O suco de uva concentrado, mesmo que ele seja integral, que ele seja feito extremamente, de uma forma extremamente natural, ele é muito concentrado em frutose. Por isso não se adiciona açúcar. Porque se colocar açúcar ali, você não vai nem conseguir tomar. Então, esse suco aumenta muito a glicemia. E quem tá com diabetes gestacional não pode tomar. Suco de laranja natural também não deve ser consumido por quem está com diabetes na gravidez. Por quê? Porque ele também tem um alto índice glicêmico e esse é um erro muito comum, ok? A gente já falou de dois. O terceiro é fazer jejum muito prolongado. Essa questão das horas de comer, é, sobre isso, isso é muito individual, né? Cada uma tem uma necessidade. Porém, algumas mulheres ficam muitas horas sem comer e acabam fazendo hipoglicemia. E a gente, quando está com diabetes excepcional, a gente não quer fazer hiperglicemia, mas a hipoglicemia também é muito perigosa porque a glicose que vai nutrir o cérebro do seu bebê vem da sua alimentação. Se você estiver com um nível de glicemia muito baixo, abaixo de, a gente fala que pelo menos 70 é o ideal, entre 60 e 70, eu costumo dizer que é um limítrofe, a gente tem que observar, mas se ele estiver abaixo de 60, essa glicemia vai estar mais baixa ainda para o seu bebê, então vai faltar energia para o cérebro dele, isso traz complicações. Então a com diabetes estacional, ela não deve fazer hiper mas ela também não deve fazer hipo então não é vantagem por exemplo você falar que às 18 horas 17 horas você come muito e depois fica até nove da manhã sem comer, porque a tendência, nem todas fazem, mas a tendência é você fazer uma hipoglicemia. Outro erro né, da mulher com diabetes gestacional que é muito comum de eu ver no consultório é zerar o carboidrato, e às vezes com aval do nutricionista. Por isso que eu falo que o nutricionista que acompanha gestante tem que ser especialista em nutrição materno-infantil. Eu tenho uma pós-graduação em nutrição materno-infantil na FAP Saúde em São Paulo. Nós já temos muitas turmas de profissionais sendo capacitados para atender vocês, então confia e isso é cheque a experiência do seu nutricionista em relação a isso porque às vezes o nutricionista orienta a mulher a cortar todo e qualquer tipo de carboidrato e isso é perigoso por causa da hipoglicemia que eu já falei pra vocês, então você precisa ser avaliada de forma individual e você precisa ter os seus carboidratos ajustados de acordo com a sua necessidade ok? acho que falei assim os erros mais comuns no consultório tenho outros vídeos aqui no youtube falando dos riscos de diabetes gestacional das complicações, da alimentação de de forma geral, continue acompanhando aqui, busque os outros vídeos, se inscreva no meu canal e não deixe de compartilhar com quem precisa dessa informação. Um grande beijo, a gente tá junto nessa caminhada.